Não faça isso com as suas xícaras. Mas, Priscila, deixa a xícara assim é tão bonitinho, tão fofinho, né? Eu queria botar isso na minha casa. Sim, minha senhora, mas deixa eu te contar uma coisa: a maioria das pessoas não tem esse espaço grande aqui que você tá vendo para organizar xícaras, né? E digo mais: se forem xícaras que você usa todo dia, que tem bastante fluxo de uso, a pior ideia é colocar dessa forma. Eu sei que é muito bonitinho, mas olha só, se você tiver um armário mais apertado, ó, onde você fica com uma coisa do lado da outra, aí você já tem de trás também. No que você precisa pegar, uma, o risco dela cair e quebrar, principalmente a asinha, é muito grande. Então não vale a pena correr esse risco só porque fica bonitinho. Sabe? Se você tiver uma um lucero como esse lindão, uma cristaleira para colocar essas coisas. Essa aqui não é uma xícara, que é usada todos os dias, é somente para uma mesa especial. Tá tudo bem, vai em frente, vai em frente e coloca dessa forma. Fica com muito mesmo, aqui é, um, é uma cristaleira, com vidro, um né? vidro, então, dá para ver de fora. Fica lindão, foto de Pinterest. Agora, se você vai usar no seu armário normal, e é uma coisa que você usa com frequência todos os dias,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 Não organize o seu armário de copos dessa forma. Eu vejo muita gente quando vai organizar os armários de copos fazer isso aqui que a gente via muito nas cristaleiras das nossas avós, naqueles armários de antigamente, que é o que Priscila? começar com os copos mais altos lá atrás. aí você vai descendo para os copos médios e descendo para os copinhos pequenininhos de café, só que isso faz com que você tenha, um, dificuldade em pegar as coisas lá de trás. Imagina eu tentando puxar, né? Aí eu já tô aqui na ponta do pé pra poder pegar. Eu posso esbarrar nesse, eu posso derrubar esse pra pegar um copo, sabe? Então, eu vou te dar agora a dica de como você deve organizar os seus copos pra, primeiro, eles ficarem mais fáceis de serem utilizados no dia a dia. Segundo, utilizar uma lógica da organização que é tudo que está mais próximo das nossas mãos... O espaço que tem próximo das nossas mãos... É o que a gente deixa, o que a gente usa mais. Ou seja, uso com frequência, fica perto das minhas mãos. É o que eu chamo de espaço de ouro. E aqui embaixo, eu deixo só os copos de água. Da seguinte forma. Todos os grandões, eu boto um na frente do outro. Para saber, quando eu olhar aqui de frente... Que tudo que eu vejo na frente... Também se repete atrás. A mesma coisa aqui, ó. Se eu vejo na frente, ele se repete atrás. Ele vai até lá atrás com o mesmo tipo de copo. Assim, a gente não se confunde da quantidade de copos que a gente tem. A gente consegue utilizar e visualizar tudo que a gente tem e fica muito mais organizado e bonito também, né? Cantinho do café. Todo mundo ama, né? Pois é, é muito gostoso ter na nossa casa um cantinho onde a gente deixa tudo que a gente vai fazer o café. Então, nesse caso aqui, eu vou te mostrar um cantinho de café que a gente fez na casa de uma cliente. E olha só que gracinha que fica, né? Primeiro, lógico, máquina e todos os apetrechos da máquina, assim como um bule que é próprio da máquina para você já fazer um café maior e servir tá então aqui do lado da máquina a gente já deixou os tamanhos de xícara porque como é uma máquina de cápsula ela tem dois tamanhos de café diferentes, né então para cada tamanho de cápsula um tamanho de xícara também aqui do lado também já fica ó um bolzinho onde ficam essas cápsulas então fica fácil de pegar e já colocar na máquina não, não rola aquela preguiça sabe de abrir um armário, pegar a cápsula, porque aí ninguém faz. Quando a gente não deixa de uma forma prática, onde as pessoas simplesmente... Pegam e fazem. A gente não vai estimular que as pessoas usem as coisas. Por quê? Porque a gente vai estar quase que escondendo tudo. Muitas vezes em prol da organização. Porque a gente acha que vai ficar mais bonito. Então eu vou colocar tudo dentro de um armário. Só que aí ninguém quer abrir o armário para pegar a cápsula, para pegar o açúcar, para pegar a xícara. né? Então faça um cantinho bonitinho onde você já deixa tudo agrupado. Aqui até o açúcar já fica aqui, ó. É um açúcar em sachêzinho que eles usam. Então fica bem prático, sabe? A pessoa já pega aqui sua xícara, faz seu café, vira o açuquinho e voa!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 Em níveis diferentes né? e organiza na sua casa também. Vamos dobrar o biquíni rapidinho? Primeiro a gente vai separar as duas peças, tá? Primeiro a parte de baixo. A parte de baixo a gente dobra como uma calcinha normal. Dobra as laterais, pega essa parte de cima atrás até aqui, pode botar a etiqueta para dentro. Pega o fundinho do biquíni e coloca dentro desse buraquinho junto com a etiqueta. E aí, você forma um pacotinho. Reserve. Pega a parte de cima, você vai dobrar no meio, assim, ó. Encostar uma na outra. Tá? Vai colocar a parte de baixo que você reservou aqui dentro. E aí, você vai fazer como se fosse um pacotinho. Com as alças do biquíni, você vai enrolar na lateral, tá? E aqui atrás, você... Prende essas alcinhas, e aqui em cima a mesma coisa, ó, você vai vir com ela, ó, atenção, não é pra puxar com ódio, é pra puxar com carinho. Dá mais uma volta e coloca aqui dentro, pronto. Ele vai ficar todo organizadinho, todo guardadinho aqui dentro, você sabe que tem parte de cima e parte de baixo. Não faça!